tô aqui com o HT, o boss da Frog Leaping, certo? cara muito gente boa. Para quem não sabe aí, foi um dos caras que ajudou a Favela Jiu-Jitsu. A Nico me falou muito desse cara aqui, sensacional. Acabei, acabei de conhecer ele, pô, humildade total, um cara muito bacana. É, HT, fala um pouquinho aí como tá sendo fazer esses eventos. Você já veio, já fez outros eventos aqui no Brasil, né? Já, já, sim. Um, eu eu estava morando no Brasil há quase oito anos, né, eu cheguei em 2011, fiquei um tempo antes que eu, antes que eu morava, uh, uh, desculpa, que eu, eu mudei para os Estados Unidos. E, na verdade, eu criei minha carreira aqui em Jiu-Jitsu, mudando para o Brasil, comecei a treinar, e eu vi que teve um espaço muito grande uh, na, co na cobertura do esporte, né. Uh, a mídia brasileira era sempre muito focada nas competições uh, e eu queria Uh, dar mais atenção aos atletas, nas vidas deles, como eles treinam. Uh, então eu, eu criei esse canal uh, para todo mundo espelhar eles mesmo uh, nas vidas dos atletas, né? Porque uh, todo mundo que treina Jiu-Jitsu uh, vive Jiu-Jitsu, né? Uh, a grande maioria tem Jiu-Jitsu como hobby, talvez não é uma profissão, uhum. mas todo mundo que treina Jiu-Jitsu ama Jiu-Jitsu e qualquer um pode melhorar o Jiu-Jitsu deles assistindo uh, os exemplos dos grandes nomes. Sim, sim. E você como morou aqui no Brasil, sabe que toda a correria do Favela Jiu-Jitsu é em prol do Jiu-Jitsu periférico, e você, o tempo que morou no Brasil, visitou algumas comunidades? Visitei. Conheceu o Jiu-Jitsu de periferia, o que, que você achou? da galera do, dos treinos me fala um pouquinho da sua experiência oh, com certeza a minha experiência começou muito cedo né uh, eu acho que no primeiro três meses que eu uh, que eu morei no Brasil uh, a a Gracie uh, e o Denis Ashy um, um muito amigo meu que era americano também uh, eles me levaram a, a alguns uh, algumas comunidades uh, no Rio de Janeiro e eu comecei a perceber que teve uh, essa essa fonte de Jiu-Jitsu Uh, mas foi quase ignorado, entendeu? Sim. Sim. Uh, as academias nas comunidades elas nunca tiveram muita atenção. Uh, elas tiveram uma molecada que treinava muito forte, alguém que produziu uh, campeões de nível, né? Mas eu, eu, eu vi que uh, com aquele apoio de um head grande, como os grandes academias, as grandes equipes, elas sofreram, né? Sim. E eu queria uh, ajudar eles a ter mais atenção, mais cobertura, mais mídia. E eu visitei bastante comunidades e com alguns atletas como o uh, Fernando Tererei, com Jackson Souza e os outros. Eu visitei a casa deles, e eu visitei a comunidade deles e eu percebi que uh, alguns deles são os melhores nomes do mundo. né? E eu, eu tentei produzir mídia, mas pra mim mesmo foi muito difícil, porque uhum. eu sou uma pessoa só, né? Uhum. E eu... Falei com minha amiga, Nicole, e eu, eu falei para ela, ó, oh, você é muito ligada com uh, essa parte, você mora na comunidade, como gringa, uh, você sabe melhor que eu, uh, você deveria começar uma, um canal falando sobre uh, o jiu-jitsu brasileiro nas favelas, nas comunidades. E hoje em dia tem favela jiu-jitsu, uma empresa muito grande, com muita gente trabalhando e mostrando tudo isso. Sim. Então, eu em nome de todos aí, do Brasil, em nome de todo o jiu-jitsu periférico. Te agradeço também claro, sim. pela o... honra oportunidade, todo o reconhecimento com a nossa comunidade, com todo o trabalho que é feito através do, da, do Jiu Jitsu, dentro das comunidades. Não foi feito ainda, tem muito mais trabalho a fazer Sim. ainda, tem muito <risos> tá mais. sempre rolando, porque Sim. o Jiu Jitsu está crescendo uhum. em qualquer parte do mundo, especialmente uhum. nas comunidades também, e uhum. claro, vai ter mais atletas, mais nomes chegando, uhum. eu espero que a Favela Jiu Jitsu e os outros canais, uh, vai ajudar eles a crescer no esporte uhum. e talvez, Pô, vai lá no mundo e hum. fazer os nomes deles. Show. Aí, pô, HT, um cara de muita visão. Irmão, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Espero que aqui também nasça mais uma aliança aí pra gente estar tá fortalecendo o Jiu-Jitsu periférico. Boa. Valeu. Que legal. Nossa.